Meu nome é Nath, sou micropigmentadora há quase dois anos. Porém, sempre muito insegura, né? com medo. Né? Você nunca está assim, 100% segura do que você está fazendo. E, e foi incrível. Eu vim aqui fazer esse curso com a Ana Savoy, que eu ganhei de presente, como todas sabem, que isso é público, né? eu falo nos quatro cantos do mundo. E ela decidiu me presentear, ela junto o Rafael com esse curso e... Eu aprendi coisas maravilhosas, técnicas Que eu nunca vi em dois anos, entendeu? É... Sabe, Aprendi a fazer um esqueleto assim Super bem feito Onde eu nunca mais vou errar o um designer Foi tudo perfeito Foi maravilhoso As acomodações que nós tivemos Tudo de primeira, um café da manhã maravilhoso Né, meninas? Muito bom Meu nome é Cláudia Sou de Chapada Gaúcha, Minas Gerais é, eu resolvi fazer o curso também porque estava segura. eu Sou bicompetentadora há quase dois anos. Mas sempre a gente tem algumas dúvidas. E, com muitas pesquisas, encontrei a Ana, que deu um suporte muito bom para a gente no curso. Aprendi muitas coisas que eu não aprendi com outro profissional, com outros profissionais. Foi perfeito. Não tem nada... Só falo que as meninas podem fazer o curso, que o curso... Vale a pena, vale muito, bom. muito a pena. Muito bom, as acomodações são muito boas também. Eu sou micropigmentadora agora. Também sou. sou. É. Eu, eu sou há dois sou anos, mas eu tinha algumas dúvidas. Eu tô, eu tô a saindo segura, Aí entendeu? Eu Foram coisas. cinco dias assim, intenso mesmo, de muito estudo, muito ensino. Sabe, a pausa era muito pouca para comer mesmo, se alimentar e volta pro estudo, e volta pro estudo. E em parceria junto com as meninas, a gente estudou bastante também, nossa. Valeu muito a pena. Eu tenho certeza que aqui ninguém saiu com dúvida de nada. Trabalhar muito. Sabe, ela senta, ela pega na mão, sabe? Ela não é assim. É assim. Tá errado, apaga, faz de novo, tá errado. Entendeu? É, é assim que tem que ser. Né? O professor age dessa forma, né? Exigindo o melhor do aluno. Não é verdade, meninas? É Bom, meu nome é Laruxa. Eu sou de Sorocaba, aqui do interior de São Paulo eu fui indicada por um amigo para fazer o curso da Nessa Voie. Eu ainda não tinha nem dimensão de quem era ela, primeiro como ser humano, é, que eu me surpreendi assim, com a maneira que ela, que ela, além de ser como profissional, que ela faça isso para a gente, a humanidade que ela transparece e o, o que ela quer fazer com um profissional micro, de micropigmentação. Ela não quer que a gente saia daqui sabendo só micropigmentar, ela quer que a gente saiba ser um profissional, é, atenda as pessoas com humanidade, com respeito e com competência, principalmente. É, eu só quero agradecer todo esse tempo que a gente passou aqui. Foi uma semana muito produtiva, muito cansativa, que ela arrancou, assim tudo que era de melhor de nós e o pior. Foi, foi tudo tão intenso, mas eu acredito que todo mundo está saindo daqui com sensação de dever cumprido. De dever cumprido, eu aprendi coisas aqui que realmente até hoje eu não tinha tido conhecimento e eu também já sou micropigmentadora há dois anos e eu vejo que cada vez mais a gente precisa se formar com uma escola competente, porque nesse momento eu preferia não ter tido nenhuma informação do que ter uma informação errada e ter que aprender da maneira certa. Então meninas que estão pensando em começar, recomendo e quem quem já trabalha e quer fazer uma reciclagem para realmente aprender o que é a micropigmentação, Venham para a nossa voz é Ela é extremamente aí. competente. Vocês vão sair daqui muito satisfeitos. É isso aí. E eu estou... Sim, nós podemos Com agradecer. Obrigada. O resumo de tudo é gratidão. é gratidão. Exatamente. Gratidão, Ana. Rafael, por tudo.